Até 500 reais por dia no TikTok sem indicar ninguém e sem aparecer em vídeo nenhum. Parece até brincadeira o que eu vou te ensinar nesse vídeo, mas não é pessoal. E eu posso te provar: tá aqui a plataforma que contabiliza os ganhos do TikTok. Como você pode ver, nos últimos sete dias foram mais de dois mil reais. E tá aqui meus ganhos diários no gráfico que você pode ver. Se eu mudar aqui ó, para 14 dias. Olha a quantidade de dinheiro que eu ganhei. Mais de quatro mil reais. E aqui em 30 dias você pode ver que eu ganhei mais de 6 mil reais. É um método que funciona para qualquer pessoa. Você não precisa ter muitos seguidores no TikTok. Você não precisa ter muitas visualizações. Você não precisa ser uma pessoa experiente na internet para fazer o que eu vou te ensinar nesse vídeo. É um método simples que até uma criança pode aprender. Então se esse conteúdo é relevante para você já deixa o like nesse vídeo e comente. Eu quero ganhar dinheiro para eu saber que você é uma pessoa determinada. De quebra eu ainda vou deixar coraçãozinho no seu comentário. E agora pessoal quero me apresentar para vocês. Meu nome é Felipe Marinho e sou o dono do canal Pensar para Empreender. Seja muito bem-vindo ao nosso canal que ensina dicas de renda extra e de aplicativos que estão pagando no momento. Se você gosta desse conteúdo, também te convido a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal e poder faturar junto com a gente. E olha só, pessoal. Sem muita enrolação eu sei que vocês estão curiosos para descobrir como funciona o método e por isso eu não vou enrolar vocês. Esse vídeo vai ser direto ao ponto. E agora nós vamos para a tela do meu smartphone, pois é lá onde eu vou mostrar o que, que eu estou fazendo, qual método eu estou aplicando e eu já adianto para vocês, não é indicação e não precisa aparecer. E agora eu vou mostrar para vocês na tela do celular. O que é tão valioso dentro do TikTok para você ganhar dinheiro também? Até 500 reais por dia. Olha só, pessoal, já estou aqui na tela do meu smartphone para mostrar para vocês o passo a passo para você fazer exatamente o que eu estou fazendo lá no TikTok para ganhar dinheiro através dessa plataforma aqui. São duas plataformas que você vai utilizar, o TikTok e a QEFI, duas plataformas independentes para você fazer esse método funcionar. Tá aqui, pessoal. Esse aqui é todo o meu faturamento que eu já fiz com esse buscador de segredos dentro da QiFi através do TikTok. Calma que daqui a pouco você vai entender. Eu só quero que você saiba que eu já fiz mais de 21 mil reais com esse produto dentro da KiwiFi, utilizando o TikTok. Se eu vir mudando aqui, ó, se eu botar aqui para 30 dias, você vai ver aquele faturamento que eu mostrei no celular, ó. 6.172 reais. Se eu mudar agora para 7 dias, você vai ver que eu fiz mais de mil reais. Deixa eu focar aqui para vocês, ó mais de mil reais. Se eu mudar agora para hoje, aí você vai ver que agora são, olha lá no cantinho da tela, ó, 11h34 da manhã, e 11:34 da manhã eu já fiz 236 reais. Então até o final do dia, talvez eu faça até mais do que 500 reais, como eu disse para vocês. Então é uma coisa que funciona nessa plataforma aqui, ó. No total de produtos eu já fiz mais de 27 mil reais. Essa pulseirinha, inclusive, que eu ganhei é um presente da Qify, ó dessa plataforma. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Essa, essa pulseirinha é um presente que indica que eu passei dos 10 mil reais dentro da QIFi. E agora você deve estar se perguntando, como é que eu alinhei essa plataforma aqui com o TikTok para ganhar dinheiro? Primeiro eu quero que vocês entendam que essa plataforma aqui é uma plataforma de marketing de afiliados. Ou seja, aqui eu sou um afiliado ou produtor de um produto e eu vendo esse produto através da plataforma e vou ganhando dinheiro. Talvez você já tenha ouvido falar na Hotmart, Eduze, Monetize, que são outras plataformas também com o mesmo propósito. Você entra nessa plataforma, escolhe um produto para divulgar, pega o seu link de divulgação e a cada produto que você vende através do seu link de divulgação, você ganha uma comissão. Esse buscador de segredos pessoal é um produto onde eu sou o produtor, ou seja, eu sou o dono do produto, mas eu libero para a filiação, ou seja, qualquer pessoa pode vender o meu produto com uma comissão extraordinária de 50%. Então você vender no meu produto você ganha 50%. Eu vendo ele por 67 reais e aí tem a taxa da, da plataforma, né? você acaba ficando com 29 reais a cada venda e eu também fico com 29 reais a cada venda do afiliado. Então pessoal, é assim que eu estou vendendo esse produto, utilizando o TikTok. E aí eu digo para vocês novamente, não precisa aparecer nos vídeos, não precisa pessoal. Você vai ver aqui que meu TikTok ele já está com mais de 10 mil seguidores. Mas você começa hoje, não precisa ter essa quantidade de seguidores que eu tenho E você já pode começar a estar tá ganhando dinheiro Não tem limite, pessoal Você pode começar hoje e pode começar a ganhar com a estratégia que eu ensino Que estratégia é essa, pessoal? Tem vídeo aqui que eu apareço, porque como você vê, eu tenho um canal no YouTube e eu gosto de aparecer Mas tem vídeo, pessoal, que eu nem apareço, como esse aqui, por exemplo ó. Esse vídeo aqui, ó, eu não apareço, só mostro a tela do celular Deixa eu abaixar o volume aqui, ó para mostrar pra vocês, ó, só mostro a tela do celular e falo daquele produto lá, ó, do Buscador de Segredos. O que é o meu produto? Meu produto é um curso que ensina a pessoa a descobrir uma traição no WhatsApp. Então eu ensino as pessoas a descobrir uma traição ali no aplicativo WhatsApp. E aí eu vou no TikTok e publico vídeos para trazer esse público para dentro do meu site para comprar o meu produto. Se você é afiliado do meu produto, você vai receber um link de divulgação, um link de afiliado, assim que você se afiliar ao produto. Para você se afiliar ao meu produto, o link vai estar tá na descrição também. Então basta você clicar, se você não tem conta na Qify, cria sua conta, preenche seus dados, manda sua conta bancária para aprovação e aí você vai ter o link lá para você estar tá se afiliando ao meu produto para você vender como eu. E aí você ganha seu link de divulgação e você começa a divulgar no TikTok. Qual a estratégia que eu uso para vender sem aparecer? Esses vídeos aqui embaixo, pessoal. Esse aqui, totalmente, você não precisa mostrar somente a tela do celular, somente prints. Acredite você se quiser. Esses vídeos aqui, pessoal, só mostram prints de conversa no WhatsApp. Nada mais disso. Não usa voz, não usa meu rosto, não usa nada. E eles vendem muito mesmo. E qualquer pessoa que está criando uma conta no TikTok hoje, ela pode publicar até 4 vídeos em apenas 30 minutos por dia e aí ela começa a ganhar dinheiro em até uma semana. É quase garantido isso aí pra vocês. Se você se dedica fazendo esses vídeos aqui, você pode ter resultado na primeira semana. Minha esposa, por exemplo, já fez 800 reais em apenas 7 dias. Eu apliquei o um método com ela, ensinei, ela aplicou, deu certo. Um amigo meu chamado Giovanni também Fez isso e deu certo. Inclusive, vou deixar o depoimento do Giovanni para ele mostrar para vocês que ele conseguiu mais de mil reais em apenas um mês dentro da QuiFi. aqui tá o total de mil e duzentos reais. Vale lembrar aqui que eu faz pouco tempo, né? Mano, teve dia que eu fiz R$ teve dia que eu fiz nenhum, nenhuma, teve dia que eu fiz 59 reais, e assim vai, tá bom? Aqui você acompanha a tabelinha tudo direitinho. E aqui na opção de financeiros, rapaziada, aqui você pode acompanhar o seu saldo disponível. Ó. Tem R$ um 31 reais. Pra... De saldo disponível, eu já fiz alguns saques Tá bom, não vou estar mostrando aqui os saques Não há necessidade Mas aqui já tem um saldo pendente, tá bom aqui ó Esse dinheiro aqui já vai para cá Não vou fazer mais saques Mas isso aí é para quem acreditar, o mercado digital Como já diz o nome Que dá muito dinheiro, mano Tá dando muito dinheiro, vem crescendo Eu peço até desculpa aqui por causa da minha voz, tô um pouco rouco Mas tá dando muito dinheiro, tá fazendo com Que pessoas mudem de vida, tá bom Eu sou novo, conheci através do Felipe Marinho, que me indicou um curso tem os meus resultados, e aí eu vou abrir um vídeo desse aqui para você entender. Você pode ver que esses vídeos viralizam 25 mil views, 37 mil, 38 mil, é, 1 milhão e 600 mil visualizações. Vou até abrir esse vídeo aqui para você ver. Ó, e o vídeo basicamente é só isso aqui, pessoal. É um vídeo onde eu mostro um diálogo no WhatsApp, e no final desse diálogo eu tenho o intuito de vender o produto. Eu, eu finjo que estou conversando com uma pessoa no WhatsApp, falando que ela tá me traindo e que eu sei com quem que ela tá conversando e digo que o site que eu descobri isso é o investigadordezap.com. Isso mesmo, eu divulgo meu produto dessa forma, somente com conversas no WhatsApp. Você, naquele momento ali, ó, que eu mandei o site para a pessoa, simulei que eu estava mandando o site, você vai colocar o teu link de afiliado ali. A pessoa que assiste esse vídeo, já que é um vídeo viral, ela vai digitar esse link no, no, no navegador dela e você ganha comissão quando ela comprar o meu curso. E aqui você deve se perguntar, o que, que eu falo nessas conversas do WhatsApp para viralizar? Como que eu edito o vídeo? Qual o aplicativo que eu uso para criar as conversas? No iOS, pessoal, tem esse aplicativo aqui, ó, que você digita uma mensagem. Ó, vou digitar aqui para você ver. Ó. Hum, vamos lá. E aí você consegue simular uma conversa no WhatsApp. E é assim que eu faço meus vídeos. Depois eu venho aqui e tiro um print. E vou tirando vários prints e monto o vídeo lá, editando no próprio TikTok. Não precisa de programa de edição é, fora do TikTok. É o próprio editor do TikTok mesmo que eu utilizo. E aí eu sei que mesmo eu te falando isso, mesmo eu mostrando o aplicativo, tem para iOS, tem para Android também. Eu sei que vocês vão ter algumas dúvidas. Porque não dá para te passar só nesse vídeo aqui, todo o conhecimento deu para te passar uma base deu para você entender dá para você se afiliar ao meu produto dá para você começar a postar seus vídeos se você tiver uma noção disso aqui mas para eu te passar todo o conhecimento e toda a estratégia para você ganhar dinheiro dessa forma como que você cria o diálogo no WhatsApp, como que você edita os vídeos, como que você cria a conta na Qify, como se vo você se afilia ao meu produto, como que você faz saque. Absolutamente todo esse passo a passo, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O primeiro link que você vê na descrição e no comentário fixado vai te dar o passo a passo completo, com muita calma, com várias aulas, te mostrando como que você faz esse procedimento. Para você em até uma semana já ter resultado, mas tem que aplicar. Não adianta nada você ver as aulas e você não aplicar. Então as aulas, pessoal, estão aqui abaixo do vídeo, na descrição e no comentário fixado. E eu conto que você vai E eu peço que você vá lá para completar esse conhecimento. Esse vídeo só deu mesmo para eu te mostrar aqui por cima como é que você faz, mas o passo a passo vai estar tá nas aulas abaixo desse vídeo, na descrição e comentário fixado. Bom pessoal, como você viu aí, esse é o método que eu estou utilizando no TikTok para ganhar dinheiro e você também pode fazer como eu disse. Como o método ele tem uma certa complexidade em alguns pontos, talvez você não saiba como editar o vídeo do TikTok. Talvez você não saiba ou não tenha conhecimento de como criar aquelas conversas fakes do WhatsApp que eu mostrei para vocês. Talvez você não consiga criar um contexto de conversa, talvez você não tenha uma certa criatividade ainda, mas calma, eu vou te ensinar tudo no link que eu deixei na descrição do vídeo e no comentário fixado. Lá você tem o passo a passo completo para você que não pegou aqui no vídeo. Então talvez você não tenha entendido algumas coisas talvez você precise de um passo a passo ainda mais elaborado. E é por isso que eu deixei aqui embaixo o link do vídeo completo para você aprender. Então, pessoal, basicamente é isso que eu mostrei aqui no vídeo para vocês. É isso aí que você faz para você estar tá faturando alto dentro do TikTok sem indicar ninguém e sem aparecer nos vídeos. E agora, pessoal, que eu já passei o recado para vocês, eu vou ficando por aqui. Peço mais uma vez que se você gostou, deixe o like no vídeo, comenta que você quer ganhar dinheiro para eu saber do teu interesse, compartilhe esse vídeo com aquele irmão, com aquele primo, com aquela prima, com aquela amiga, para você ajudar eles também a conhecer esse método secreto do TikTok, porque agora eu vou ficando por aqui e te aguardo nos próximos vídeos do canal, já que eu almejo que você se inscreva também para não perder nenhum vídeo. Fico por aqui pessoal, fiquem com Deus, falou e até o próximo vídeo.